O Seringal Mirim, esse espaço que a gente chama espaço de corpos e de povo é, teria que ser preservado na memória da nossa população manauara como um espaço sagrado de homens e de mulheres pretas que aqui tiveram a sua infância, as suas lutas, a sua vida espalhada aqui pelo Seringal. O Seringal era... O projeto do Seringal Mirim era proposta de ser um laboratório céu aberto para que as pessoas e os alunos da... da un, antiga Ua Universidade do Amazonas, é, hoje, UFAM, tivessem a possibilidade de virem aqui e fazer todo o, o tratamento das seringueiras, para que aprenderem como que se fazia ou se produzia a borracha. E com o passar do tempo, teve uma perspectiva do Seringal está abandonado. Então trouxeram algumas mulheres, suas famílias, para que morarem. E era o que a gente chamava das lavadeiras do Seringal Mirim. Conta a história que a maioria delas eram lavadeiras a qual servia a nata da sociedade amazonense, da sociedade manauara, e aqui então fizeram as casas e colocaram essas mulheres. O que para nós é, é muito triste, porque o Seringalmirim seria a possibilidade de ser o segundo, é, o segundo quilombo urbano da cidade de Manaus. A história do, da população preta se perdeu com a destruição do Mirim. Aqui nós tivemos é, brincadeiras de rodas, de ciranda. Tivemos a brincadeira, a construção do papagaio, uma outra dança histórica, cultural. Aqui existia o formato dos bois, que hoje conhecemos como boi bumbá. Nós temos o terreiro de Santa Bárbara, que existe até os dias de hoje, mais de 100 anos, que também era memória religiosa da população que morava no Seringal Mirim. Essa é uma parte, uma parcela da história da população negra que muitos alunos e alunas, muito do nosso povo não conhece. E ficou na história apagada do nosso povo.